Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horas você veja. Agora é boa tarde, são uma e meia da tarde de quarta-feira, dia, deixa eu ver, 16 de setembro, e a gente está começando mais uma live de artes ao vivo. É, essa, essa live acontece a cada 15 dias, ela está sendo apresentada no contexto do. Uh, canal Arte ao Vivo, que é um canal, é, que é um projeto de extensão, perdão, da, do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, da UFRB. Né, então, a gente está aqui hoje é, retomando, né, é, fazendo mais uma vez o, uma... Uma live em torno ao tema da... Deixa eu ajeitar aqui. pegar o meu patrocinador informal, que é a Laia Gaiata. Aqui. É, nós estamos, mais uma vez, fazendo uma live em torno ao tema das artes ao vivo, que dá nome a esse canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma série. A gente está começando hoje, na verdade, uma série deixa eu colocar aqui o GC para vocês saberem, que se chama Desconstruindo o Espetáculo. Essa série é uma série de vários programas que serão apresentados a cada 15 dias. No semestre passado, a gente falou um pouco da história das artes ao vivo, falamos um pouco das teorias, da teoria de uma, uma possível teoria das artes ao vivo, que é uma ideia que eu estou tentando desenvolver, e que provavelmente no futuro vai se transformar num livro, é, seguindo até umas sugestões que alguns colegas me fizeram, alguns amigos me fizeram. Você né? já tem tantas lives e tal. É, só para quem não sabe, é, esse canal Artes ao Vivo existe desde março desse ano. Foi, foi aberto por mim em março desse ano. E nessa playlist específica de Artes ao Vivo, que eu estou fazendo aqui hoje. Você encontra uma série de outras lives em torno de uma série de outros programas já, eu acho que já são mais de trinta e tantos aqui, é, é, programas, porque antigamente eu fazia eles de forma diferente, eu fazia só no Facebook e depois eu subia para o YouTube. E eu, como fazia no Facebook, eu dava uns intervalos, porque eu fazia muito mais longo. E tal. Com o tempo eu fui aprendendo. E fui aprendendo que era possível fazer uma live longa, assim, de uma hora, uma hora e meia, que é mais ou menos o tempo que dura as lives atualmente, essa, que duram essas lives atualmente. O cabelo está engraçado hoje. E, bom, todos os dias, né? Mas, enfim, é, e aí a gente, eu, eu, eu fui modificando a, a forma. É, na live de hoje, o que a gente vai fazer? Vai começar uma coisa. Na semana passada, como eu disse, na semana passada eu fiz uma especial para falar de um fenômeno das artes ao vivo que eu considero importantíssimo no Brasil, que é o Teatro Oficina. Então, é, fiz um comentário sobre a estratégia que o Teatro Oficina inventou para sobreviver no, no, na pandemia das lives. Né? Ele fez bolou uma live, que é o Bailar do Deus Morto, a partir de um texto que é do, do grande artista Flávio de Carvalho, do grande precursor da performance no Brasil. Aí eu quero aproveitar o ensejo para falar que a ideia de artes ao vivo não parte da, da ideia de substituir a noção de performance, nem de artes cênicas, nem de nada disso ela é uma outra proposição dentro disso, é, que tenta também colocar a, a performance num lugar que não seja nem das artes cênicas, nem das artes visuais, que é o principal campo de, de disputa da performance, por um lado, e, por outro lado, também tenta pensar as outras manifestações ao vivo, nesse contexto, sobretudo agora, né, em que a gente, o que a gente não está podendo... Nossa, a garganta está falhando. O que a gente não está podendo é estar ao vivo, né? a gente não está podendo se encontrar, não está podendo vivenciar essa experiência de, da presença, da, do, do, do, da sociedade da presença, como eu falei no semestre passado, usando a ideia do Gumbrecht. No semestre passado, a série de lives de artes ao vivo, eu usei uh, um livro do hans ulrich Gumbrecht, autor alemão, mas que anda sempre aqui no Brasil, que se chama Produção de Presença. Se vocês procurarem nas lives lá atrás, nas primeiras lives, vocês encontram até uma, uma espécie de resenha que eu fiz desse livro e, e das ideias do Gumbrast. E, a partir daí, eu comecei a pensar na diferença entre o que eles chamam de sociedades, é, é, organizações ou civilizações do sentido, que seriam aquelas que a gente mais genericamente chama de... Sociedade ocidental, de mundo ocidental, estou falando isso hoje porque isso vai ser importante depois. E as sociedades que são baseadas na presença, ou nas quais a presença é absolutamente indispensável. Fazemos também um aviso agora aqui, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas é que a gente está com uma obra aqui do lado, e provavelmente de vez em quando vai aparecer alguns barulhos, algumas interferências aí infelizmente, né? a gente não está numa televisão no sentido tradicional. Talvez a gente esteja num novo tipo de televisão, mas, de qualquer maneira, é, não tem mais aquela situação que tem muito a ver com essa ideia de espetáculo. Né? É até bom que isso aconteça, porque a gente pode discutir isso, né? da, de como se organiza essa ideia da espetacularização. Né? Nesse contexto, você tem é, um outro tipo de situação né, sobre vários aspectos. Né? Você tem uma informalidade, você tem uma série de outras questões. Mas o nosso objetivo aqui não é ficar discutindo isso. A gente pode até um dia abrir para essa discussão ao final dessa série que eu vou fazer, da desconstrução do espetáculo, do que eu pretendo que seja, é uma pretensão, não sei se vou conseguir, mas pretendo propor uma... uma uma estratégia de desconstrução, que é evidentemente conceitual, da noção de espetáculo. Até no seu sentido mais de senso comum, que as pessoas usam muito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje para começar. Eu também queria falar uma outra coisa, que essa live ia ser originalmente muito mais curta do que vai ser, porque... É, hoje começa o nosso semestre suplementar aqui na UFRB né, para a, a turma que eu vou dar aula. E, e nós não fazemos é, esses, esses cursos, digamos, online, detesto esse termo, mas enfim, nós não fazemos isso com é, lives abertas. Né? Então, no nosso caso, a gente vai fazer com uma turma fechada né, em que eu vou dar um curso junto com os meus colegas, Mátia e Francesca, vamos dar um curso sobre antropologia da cena. Mas, é, como o horário, é, essas coisas a gente não, não tem controle totalmente, o horário acabou batendo com algumas lives, mas isso é totalmente contornado. Eu ia contornar fazendo uma live menor. Como não hoje houve um problema, a gente não conseguiu problemas naturais do começo de semestre, a gente não conseguiu fazer a aula, então eu vou poder me estender mais um pouquinho hoje e fazer o que eu pretendia originalmente, que era é, apresentar para vocês uma linha do tempo do espetáculo e falar um pouquinho sobre o que eu entendo que seja isso. Né? E, e, e explicar para vocês que isso aqui não é uma... Se eu tivesse nos anos 60, né, na época que eu nasci, e, e tivesse lá no grupo de situacionistas do Guy Debord, eu iria estar aqui fazendo uma live anti-espetáculo, né? ia ter uma atitude anti-espetáculo. Entretanto, a própria situação minha aqui, eu tenho plena consciência disso, é, em certa medida, uma espetacularização de mim mesmo, né? muito embora muito fajuta, porque eu fico aqui tentando me, me corrigir, me copidescar diante da câmera. Né? É, eu acho que essas, essas circunstâncias todas também modificam muito aquilo que a gente que a gente conhece né já no senso comum como espetáculo então é, desconstruir o espetáculo né qual é o propósito de fazer isso né é, essa questão me surgiu principalmente a questão das artes ao vivo também como substituição dessa ideia que me parece restritiva e antiga de espetáculo me surgiu em grande medida da, do convívio, de é, em termos teóricos, em termos de estudos da performance, eu posso dizer que quase 20 anos de, de, de proximidade com essa questão, é, eu fui percebendo uma série de, de é, transformações que se processam né, em relação a. a a essa ideia, porque você vai começando a historiar as ideias. Então, aqui também a gente está fazendo um pouco um trabalho meio Foucaultiano, de arqueologia, de genealogia dessas ideias, tentando entender né, como é que isso é, é, se passa. É, e é, eu mesmo trabalho num curso que chama Tecnologias do Espetáculo. Então, portanto, é, esse conteúdo que eu vou discorrer aqui agora foi apresentado originalmente como um curso né? eu vou expandir, modificar ele aqui, mas ele foi apresentado como um curso originalmente para um, um componente que, que nós temos lá, que se chama História e Teoria das Artes do Espetáculo. Uhum. É, e, e que, é, cuja finalidade não era a que eu, é, eu diria, que eu imagino que a finalidade não seria aquela que eu acabei endereçando para o trabalho, que é fazer que é o que efetivamente me interessa, que é fazer essa arqueologia da noção de espetáculo e propor a substituição, não talvez a substituição, mas colocar ela de lado e propor o entendimento desse conjunto diversificado de coisas que nós fazemos em presença, como artes ao vivo, já que é inevitável a gente trabalhar com essa noção de arte. Na dúvida, eu optei por não questionar a própria noção de arte, e isso ia entrar num outro debate muito mais longo quer dizer, assumir a ideia da, da, da, de qualquer ação como essa, como uma, uma produção artística, mas colocar um detalhe que é um modificador, né? é, e que não está presente em todas as artes que é esse ao vivo. né? Então, de certa forma, o que eu fiz de março até julho desse ano foi, e essas são as lives que vocês encontram aí, é tentar levantar um pouco o que era esse ao vivo. Internacionalmente, para nós, né? como é que nós que somos uma sociedade que teve um grande influxo de civilizações que estavam subalternizadas e estão ainda na nossa sociedade, as civilizações dos ex-escravizados e dos, dos índios, né, que são civilizações fundadas na presença, né, tiveram que enfrentar uma sociedade dos sentidos, do sentido, perdão, é, do conceitual e, e esse enfrentamento, é, a gente resulta um pouco desse enfrentamento, mas a minha opinião é que nós somos mais tendencialmente uma sociedade da presença, né, nós aqui no Brasil, então eu tentei é, apresentar argumentos nesse sentido é, durante o primeiro semestre, né? Olha aí o, a, a obra acontecendo. Né? Eu tentei apresentar argumentos nesse sentido no primeiro semestre, argumentos que tentavam apontar para para esse universo é, da é, das artes ao vivo, de como nós lidávamos com essa questão da presença e como nós elaboramos isso né, com base é, em discursos que só deixaram o estado de subalternidade a partir do modernismo, né, e ainda assim de forma problemática. E agora o que eu vou tentar fazer é entender qual é a nossa relação, nós do Brasil, e a cultura de modo geral, qual é a relação que a gente tem com a questão do espetáculo e por quê? Porque isso também é mais uma justificativa e assim eu vou fechar as minhas justificativas. Quando a gente apresenta um projeto, a gente apresenta justificativas do projeto também. A outra justificativa é que nós usamos frequentemente no nosso cotidiano o termo espetáculo para designar aquilo que, por exemplo, na língua inglesa as pessoas usam o termo performance. Mas a minha, o meu incômodo não é que nós não usemos o termo performance. O meu incômodo é por que nós usamos o termo espetáculo sobretudo para designar a apresentação teatral. né? Aquilo que nós entendemos hoje como sendo teatro. né? Porque... E isso, essa, essa, essa, esse, essa frase, o que nós entendemos hoje como sendo teatro, me levou a pensar qual era o entendimento dessa prática cênica em outros tempos. Né? Qual era o entendimento de cena, qual era o entendimento de, de teatro e qual era o entendimento de da própria noção de espetáculo. E aí, eu, eu, no que eu já pesquisei até agora eu descobri, e é isso que eu vou tentar apresentar para vocês, que a noção de espetáculo é uma noção datada. É claro que isso seria inevitável é, chegar a essa conclusão. E ela aparece, mais especificamente, em determinada época, que curiosamente está ligada à Revolução Industrial. E, portanto, ao começo de uma modernidade que nós conhecemos. Não é tão curioso quando vocês percebe que, na verdade, o mundo que a gente está inserido é um mundo que, embora já seja designado como mundo pós-industrial, carrega consigo uma série de coisas, uma série de elementos do mundo industrial. Bom, é... dito isso tudo, eu acho que agora a gente já pode é, caminhar para uma... Explanação assim, um pouco mais detalhada de algumas coisas. Né? Então, como eu disse para vocês, a minha pretensão hoje era apresentar um. um deixa eu ver. Apresentar um, um, um, uma linha do tempo. Né? Um momentinho, só que eu estou tentando achar aqui o aplicativo, agora achei. Né? Apresentar uma linha do tempo. Né, da, da, dessa, do espetáculo. Deixa eu botar em tela cheia. Né? Bom, deixa eu ver se está tudo certo. É, aliás, eu queria pedir a vocês, é, quem estiver assistindo, que, por favor, é, me informem se, porventura, está tudo correndo perfeitamente. Eu sempre peço isso porque aqui no StreamYard eu não tenho acesso ao chat, né? eu não posso fazer mensagens, então, quem estiver assistindo, se tiver algum problema de áudio, de vídeo, alguma coisa estiver saindo errado, dá um toque aqui. Né? Vamos lá. É... O que nós estamos vendo aí é uma linha do tempo totalmente arbitrária e que eu estou propondo essa linha do tempo, sobretudo porque nós temos uma, um hábito que ainda está muito é, entranhado em nós, que é o hábito da observação não só do tempo linear, o tempo tido, é, denominado como tempo cronológico, mas também porque a gente tem é, esse costume ligado à nossa tradição é, colonial. Nós fomos formados por uma lógica né, é, europeia, que divide o tempo dessa forma. Então, os compêndios acadêmicos, os compêndios escolares apresentam essa, fazem essa apresentação diacrônica do tempo, né, em que os momentos, né, é, do tempo eles se dão em diálogos, né, entre ocasiões diferentes do tempo, né, sempre numa sucessão linear do mais antigo para o mais moderno. É, por que, que eu estou falando isso? Ah, mas isso não é natural? De modo algum isso é natural. Isso é uma construção efetivamente, uma construção que foi produzida para, para, para dar esse resultado. É da mesma natureza de construção de uma outra coisa que eu costumo falar muito, que é a, e seguindo, evidentemente, outros autores, que é a questão da, do nosso olhar, da perspectiva central. Um dia a gente pode falar sobre isso aqui, hoje não é o caso. Mas, de qualquer maneira, isso é uma construção do tempo. O tempo é entendido em outras civilizações por outros caminhos não lineares. Aqui a gente está vendo, inclusive, ele como uma linha horizontal, reta e sucessiva de épocas diferentes. Eu, na verdade, só situei nessa apresentação somente aqui um tempo. Para as pessoas que não estão familiarizadas com isso, isso aqui é um cinco em romanos em números romanos que é como você denomina os séculos então o século V antes de cristo né é quando há uma espécie de consolidação da do, do da, da forma da tragodia, né da tragédia que é, vamos ver se se tiver tempo a gente fala um pouquinho disso ainda hoje né e é, isso aí tá de acordo com a formulação digamos, mais ou menos definitiva que isso teve a partir de Aristóteles, da poética de Aristóteles, onde isso foi apresentado. Né? Então, a tragédia grega, a minha, a minha tese aqui que eu estou tentando sustentar, é que, na verdade, aquilo que nós conhecemos como teatro grego e que, na verdade, é um, uma, um outro tipo de coisa, né? é, seria um ritual que a tragodia, né? É um ritual específico, talvez pudéssemos dizer uma, um conjunto de cerimônias né, específicas de caráter religioso, que tem uma, uma cosmologia, quer dizer, tem uma origem determinada, né, que hoje é, já tem uma vasta fortuna crítica sobre isso, né, de autores que, que é, discutem essa questão. E... É, por, por ser um ritual, é alguma coisa que trabalha com uma compulsão que todos nós temos para aquilo que a gente costumeiramente chamaria de representação, mas que eu prefiro chamar de ação ou de atuação, talvez nem de atuação, porque o atuar, o ator, né? o, ator o atuar, o actar, não é, não, cobre, não recobre exatamente isso, né? é mais uma vontade que nós temos é, é, enquanto animais com um, um neocórtex evoluído de produzir é, coisas que foram denominadas por vários termos, imitação mimesis, representação, etc. Não vou entrar nesse, nesse assunto agora, embora possa ser uma, de uma complexidade grande a gente é, compreender né, essa, essa... Embora seja, não, efetivamente é de uma complexidade muito grande isso e requer a gente pensar um pouco sobre essa questão que não vai ser exatamente o foco da gente aqui, mas que certamente em algum momento a gente vai falar algumas vezes disso. Importante assinalar também essa época, né, século V, v a.C., porque é um momento de decadência né, de uma determinada civilização, é um momento em que essa civilização vai ser destronada e mesmo destroçada pelo, pelo invasor, né, e isso vai se transformar ao longo do tempo em uma outra coisa que vai desembocar é, e que tem como marco inicial justamente assim chamada Era Cristã, vai desembocar no que eu estou chamando aqui de espetáculo medieval. Então, na sequência do tempo, já na Era Cristã, você tem o, e eu botei entre aspas, espetáculo medieval, porque muito embora a gente tenha elementos daquilo que nós comumente ou, ou costumeiramente chamamos de espetáculo, insisto, é, eu vou voltar a essa questão aqui, né, do que nós chamamos de espetáculo, mas, uh, embora nós tenhamos elementos da, disso que nós chamamos de espetáculo, né, ao mesmo tempo também há ali uma situação de negociação com o religioso que se dá em, em camadas diferentes, e que começa por uma proximidade é, muito grande com o próprio ato religioso cristão né, que vai, aos poucos, se desenhando para formar futuramente na, na era cristã a religião católica e o seu principal ato de reunião dos fiéis nessa religião, que é a missa, e, e, ou seja, o culto religioso master né, da religião católica e outras atividades, e essa, nessas outras atividades que se espraiam, então, uma série de coisas relacionadas com isso, que depois vão ganhando, ao longo de vários séculos, vão ganhando uma certa autonomia né? e vão caracterizando algo que, por analogia, nós tendemos a chamar de teatro medieval, mas que muito dificilmente seria parecido ou mesmo próximo daquilo que nós conhecemos como teatro hoje em dia. É... Nesse ponto, eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que, durante todo esse percurso temporal aqui, até chegarmos ao, ao, ao romantismo no século XIX, tudo que nós estamos vendo parece-se muito com aquilo que nós chamamos de teatro, daí a gente tender a dar essa denominação. Mas, efetivamente, se a gente fosse arremessado numa máquina do tempo, talvez a gente tivesse grandes dúvidas em denominar dessa forma, não tanto por ser ou não ser, pode ser que fosse para a época, mas pelo que nós entendemos que seja teatro. Então, em outras palavras, eu também estou aqui é, adotando um ponto de vista radicalmente centrado no posicionamento do contemporâneo. Quer dizer, eu entendo que, que o que nós conceituamos como alguma coisa e dizemos que aquilo é um determinado tipo artístico, tem muito que ver ou diz muito mais a respeito do modo como nós entendemos o que é arte do que do modo como aquilo essencialmente pudesse ser. Né? Ou seja, eu já estou apresentando aqui uma divergência em relação a esse modelo, porque esse modelo que vocês estão vendo aí, que é linear, né, que trabalha com linha do tempo, ele pretende mostrar uma ideia evolutiva que culmina no contemporâneo e que vem é, de uma ideia de primitivo, a gente vai ver isso inclusive nos autores que a gente vai mencionar aqui, vem de uma ideia de um primitivo que vai evoluindo e vai se aperfeiçoando até chegar a uma forma que seria a forma plena daquela, daquela criação artística, a qual, então, deveríamos nós render tributo e manter-nos dentro daquilo por ser uma forma imutável e, quiçá, uma forma eterna, que nunca se transformaria, que nunca teria a possibilidade, inclusive, de desaparecer e ser substituída por outras formas. A propósito disso, eu queria dizer que essa, esse tipo de é, situação de não podermos imaginar o fim de uma forma artística tem muito que ver com a nossa, o nosso continente de observação, né, que é muito referenciado principalmente pelos séculos XIX e XX. Entretanto, mesmo no século XIX, Há inúmeras formas artísticas que desapareceram, que já não são mais praticadas e que sequer são conhecidas, né? assim como a gente encontra na Idade Média uma série dessas formas. Né? Essas formas desaparecem e vão sendo substituídas por outras ou mesmo não vão sendo substituídas e desaparecem mesmo. Né? Para falar com o Walter Benjamin, né? a história também é a história de grandes destruições, né? Então, muitas vezes, também, você tem essa situação de, do desaparecimento de formas artísticas que não, não conseguem sobreviver ao tempo, até porque elas não encontram uma reverberação. Né? Mas eu não estou interessado aqui em falar disso agora, necessariamente, então re, vou retornar aqui a, a, a apresentação para prosseguir falando sobre a outro, o outro período. Então, o que eu estou me referindo nesse segundo quadrinho aí é, obviamente, a Idade Média. E depois você tem o Renascimento, claro que com várias, com muitas gradações até chegar ao Renascimento. Né? Muitos autores dessa lógica periodista costumam usar o termo humanismo e tal. Não vou entrar nesse, nessa questão, mas, enfim, isso existe. E aí, no Renascimento, você tem o que eu chamo de primeiro grande modelo, né? do que nós consideramos como espetáculo. Né? Ou seja, a primeira grande expertise né, é, que abandona uma série de coisas produzidas na Idade Média e fixa outras, né? desnomadiza, tira de uma circunstância de trabalho em que os artistas se movimentavam para fixá-los em um determinado lugar. E, aí a partir daí, esses artistas já começam a desenvolver certos modelos né, de atuação. É interessante observar que... É, um, um, eu Vou fazer aqui uma... Vou repetir uma observação do Bill Bryson, que a gente vai falar dele mais adiante, que é o biógrafo do Shakespeare, contando como que se atuava na época do Shakespeare, né, e como era... É, seria bastante estranho para a gente ver uma pessoa atuando na época do Shakespeare, porque nos pareceriam todos os atores muito canastrões, né? muito sem capacidade. Né? É, o, o código de atuação da época era um código de atuação muito diverso daquele que nós conhecemos, naturalmente. É, depois a gente passa do, do, do Renascimento para o Barroco, né? período que, na verdade, durante muito tempo não foi reconhecido artisticamente como tal, como a gente sabe... O barroco ingressou, né, numa periodização desse tipo muito recentemente, já nos no fins do século XIX e constitui-se já numa numa num tipo de estética que é reconhecida a partir dos referenciais que ela traz de antecipação de coisas que vão acontecer no mundo moderno. Então, é de se pensar quantas outras coisas no futuro a gente ainda vai prestigiar em função do presente que a gente está vivendo. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida e quiser formulá-la, repito mais uma vez, eu não, tenho, eu não consigo postar comentários no, no chat, mas eu consigo é, é, receber os comentários de vocês e aí eu posso responder aqui. Então, é, há um outro detalhe também do Barroco que eu acho interessante assinalar, que é o período, o Barroco é o período justamente da colonização. Né? É, nós, nós temos o processo de ocupação das terras da América e de colonização transitando entre o Renascimento e o Barroco, né? mas a consolidação desse processo se dá principalmente no período Barroco, que é o período da Contra-Reforma também. Então, nós recebemos de chofre né, nas sociedades que aqui antes existiam, que eram, como eu já disse antes, sociedades da presença, ou seja, todas as sociedades indígenas, todas as civilizações indígenas recebem de chofre, não só aqui, em toda a América Hispânica também, o um influxo da contrarreforma. Não poderia ser algo mais é, agressivo e destrutivo do que o que foi. Né? Quer dizer, é, 300 anos de escravidão... Né, é, é uma, uma lógica social toda baseada no quanto você tem, você é, e assim por diante, né, quer dizer, e, e baseada em valores absolutamente binários, centrados numa leitura, numa certa leitura da cristandade. Enfim, uma série de uh, aspectos né, que, que compõem se compõem a partir daí... E é a partir daí que começa a nossa inserção enquanto nações nesse, nessa linha de tempo aí. Né? Porque até então nós não somos vistos dentro dessa linha de tempo. E entramos dentro dessa lógica aí, pelo amor de Deus, não é o que eu acho. Dentro dessa lógica aí linear, nós entramos nela como subalternidade, como civilizações que estão aprendendo a ser como os europeus. Né? É, aqui eu também coloquei Barroco, Colonialismo e Trauerspiel. Trauerspiel é como os alemães chamam, o, foi aqui traduzido no Brasil como drama barroco ou drama triste, né? ou história triste, que é um pouco uma leitura que o barroco alemão fez da tragédia, que também tem essa ideia do drama triste. Né? E Depois a gente vai falar disso. Mas, uh, no caso do barroco, do Tralhaespil, em específico, há um detalhe curioso é que ele retoma algumas coisas muito interessantes que vêm da Idade Média e leva isso adiante. Depois aí você tem um período neoclássico, né, em que você tem a construção de um privilégio aristocrático em torno do espetáculo, né? O espetáculo como privilégio aristocrático, como distinção exclusiva de uma determinada categoria social. Isso Uh, não, é, já tem uma pergunta que já vou responder, cara. É, então a, a distinção é uma uma é uma, uma configuração de produção artística, entendimento da produção artística como algo exclusivo de uma determinada categoria social. Isso já estava no Barroco, né? A gente encontra isso, por exemplo, no Velázquez, né? Trabalhando para o rei e tudo mas isso ganha, sobretudo no primeiro império napoleônico e tal, ganha... E já nos impérios anteriores, dos 14, dos 15, até a Revolução Francesa, a predomina, ou seja, em toda a aristocracia e todo o autoritarismo aristocrático desse período neoclássico, predomina a ideia do privilégio da arte como privilégio de poucos. Aqui eu coloquei é, na, na, nas duas imagens, estão presentes a fachada neoclássica e o interior, um tanto barroco, um tanto neoclássico, do Teatro de Ouro Preto, o teatro, a Casa da Ópera de Ouro Preto. Existe uma razão para isso. Quando a gente chegar nesse tópico, eu vou falar um pouquinho mais disso, mas se vocês quiserem já saber alguma coisa sobre isso, vocês podem consultar. Aqui mesmo, no, no, no, nas, nas lives anteriores, a série de. São quatro pedaços, né, quatro partes né, curtas, sobre barroco que eu fiz quando eu estava falando de artes ao vivo. Eu devo retomar algo disso aí, já num outro tom, aí, já enfatizando a questão do espetáculo. Para responder a Carolina, esses conceitos que eu trouxe de sociedade da presença. Não sou eu que defini, não, cara. Isso eu tinha falado, talvez você tenha perdido esse pedaço, que isso são, é uma ideia do Hans-Uris Gumbrecht. Como eu disse, eu não posso escrever aqui no chat, senão eu escreveria para você o um nome, mas eu convido você a dar uma olhada nas lives dessa playlist, rodar ela lá para as primeiras lives, onde eu apresento as ideias do Hans-Uris Gumbrecht, num livro chamado Produção de Presença, livro editado pela PUC do Rio de Janeiro, com a editora... É, é, esqueci o nome agora. Enfim. É, mas é um livro que é fácil de achar, viu, Carolina? Não é difícil de achar. É um livro chamado é, Produção de Presença mesmo. É, a, o o, o Gumbrecht, nesse livro, apresenta uma tese que é questionável, certamente, né, como todas as teses, de que nós teríamos basicamente dois modelos sociais, um baseado na presença e um baseado no sentido, na produção de sentido. Produção de presença, produção de sentido. Né? É, essa live aqui, por exemplo, eu com, essa, com esse monte de livros aqui atrás e tudo, estou muito mais na lógica, cabe, uma cabeça falante aqui, estou muito mais na lógica de uma sociedade do sentido do que da presença. Né? Nós estamos, eu estava brincando, que a gente está com uma presença interditada, vamos dizer assim. Bom, é, prosseguindo na linha do tempo, então, eu passar para a segunda é, a segunda linha, né? e a, no segundo slide a linha é, já fica bem mais próxima daquilo que nós conhecemos, então, eu agrupei nessa linha justamente é, aquilo que está bem próximo do que nós entendemos como espetáculo, é, é, mas também é, corresponde às proposições que ao longo do século XX vieram sendo feitas no sentido da ruptura com a noção de espetáculo. Então é, aí a gente está lá, a gente vê lá espetáculo romântico, sociedade do espetáculo, e eu botei entre parênteses o nome Charles, porque eu estou me referindo ao Christophe Charles, é, sobre quem até eu fiz um comentário ontem numa outra live chamada Cinco Livros, que eu faço de surpresa no Instagram, tem uma que eu, eu soltei ontem mesmo, foi bem ontem mesmo que eu comentei esse livro do Christophe Charles, que se chama é, A Gênese da Sociedade do Espetáculo. Né? É, e aí, ele, logo no início do livro, ele esclarece, por estar, por estar ciente desse termo ter sido consagrado pelo Guy Debord, que ele não vai falar de sociedade de espetáculo no sentido do Gui Debord, ele vai falar de sociedade de espetáculo em outro sentido, ele faz uma análise sociológica do desenvolvimento do que ele chama de é, sociedades do espetáculo, que, na verdade, são as, os, as principais capitais europeias, né, Paris, Londres, Viena e Berlim, é, pelo menos na consideração dele, é, que desenvolve um tipo de entretenimento específico né, que é o que ele chama de sociedade de espetáculo. Que é, e esse entretenimento específico com determinadas características é o teatro. Notem bem, ele não está dizendo que o teatro foi inventado nessas capitais e nessa época. Ele está falando de um desdobramento de algo que já existia anteriormente, mas que ganha a forma que nós conhecemos a partir dali. É, essa é uma das formulações que me fizeram pensar essa própria noção de espetáculo. Quer dizer, uma das justificativas para a aparição desse termo espetáculo está em que ele se consagra principalmente a partir de uma matriz francesa, muito embora a palavra spectacle exista em inglês e se seja usada, mas é principalmente espetáculo francês, né, que, em que se desenvolve, aliás, em consonância com o tipo de sociedade que é a sociedade industrial francesa. Paris, a partir do século XIX, como nós sabemos, assume uma, um papel de influenciadora da cultura europeia que só vai desaparecer ao longo do século XX. Durante muitas décadas, Paris foi vista como centro cultural da Europa, para onde convergiam todos os interesses artísticos. Isso não cessou de acontecer com o começo do século XX, tanto é que, por exemplo, em 1916, 1916 quando terminou a segunda, a segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, perdão, né, os artistas todos saíram da Suíça, onde estavam exilados, e se mandaram para onde? Principalmente para Paris. Alguns voltaram para seus, seus países de origem, mas a maior parte tem um romeno nós conhecemos do movimento Dada, que é o Tristan de por exemplo, que, nesse momento, em vez de voltar para a Romênia, se lascou para Paris. Quer dizer, Paris representou muito aquele lugar de onde saíam as grandes modas artísticas e de onde saem também as terminologias como essa do espetáculo, nesse sentido. É um pouco o que o Charles apresenta aí, essa estratégia de entretenimento o Charles vai apresentar como que foi formado, foi transformada, melhor dizendo, foram transformadas as casas de espetáculo que existiam até então, as casas de ópera, como foi havendo, a partir sobretudo da Revolução Francesa, a popularização desses lugares que antes eram frequentados apenas pela aristocracia, ou aos quais apenas a aristocracia tinha acesso, como a sociedade burguesa reconstrói esses ambientes à luz das suas, dos seus interesses, como isso é, comparece na centralidade das, das cidades, junto com o desenvolvimento de uma outra coisa, que não cabe aqui a gente avançar, mas é, é, eu quero citar isso como curiosidade, e vou voltar a isso quando eu falar do chá, né eu tenho aqui um livro que é a história dos restaurantes, e na história dos restaurantes, quando os restaurantes, que eram restauradores para os viajantes, se tornam fixos e se tornam é, famosos internacionalmente, a palavra restaurante passa a circular pelo mundo, é justamente quando é, essas casas de comida né, se instalam na sociedade industrial com a iluminação é, a gás e depois a iluminação elétrica e como complementos, de uma outra indústria, que é a indústria do espetáculo. Né? Então, aí surge aquela, aquela, aquele componente que a gente conhece muito bem do ir ao teatro e depois jantar, né? que é tipicamente uma construção da, da então emergente sociedade burguesa. Com o passar dos anos, diz o Charles, esses, esses teatros que antes são destinados a um público diversificado vão se, uh, uh, se tornando cada vez mais exclusivos, né? Lembrando sempre que exclusivo tem a ver com exclusão. Né? Então, portanto, eles vão excluindo cada vez mais o público vai ficando um público reduzido e especializadíssimo né? Naquela, naquele formato, né? como sempre acontece com os frequentadores de uma determinada criação artística. Eles vão se especializando nesse formato e aí só os conhecedores do formato conseguem compreendê-lo. Depois a gente tem aí, na sequência da linha do tempo, o espetáculo moderno, né, os movimentos de vanguarda e aí uma espécie de contra-teatro, que não é tão bem, tão, tão claro assim, porque uma das linguagens que as vanguardas, por incrível que pareça, mais prezaram foi justamente o teatro, mas elas prezaram no sentido da renovação desse teatro, o que levou o teatro aos limites do que se conhecia como esse teatro descrito pelo charles esse teatro burguês. Então, levando isso aos limites, você acaba rompendo as paredes desse teatro tradicional e criando novas formas de configuração desse teatro, o que levaria inevitavelmente a um questionamento da própria forma do teatro que acontece, sobretudo, dos anos 60 para diante, e é aí que a gente já chega na outra, no outro tópico. Né? Só um último comentário sobre as vanguardas. Está aí o... Na figurinha está o, o, o Hugo Ball, né artista do dadaísmo, né, do Dada, do movimento Dada, né, fazendo a sua famosa apresentação no Cabaré Voltaire. Né. E no, no, na, no quadrinho anterior, é importante também mencionar, é o único quadro em que não aparece uma situação cênica, propriamente, que a situação cênica é ditada pelo próprio romantismo, né, que foi uma ideologia estética também, que via muito girava muito em torno da singularidade do artista é no romantismo que se consolida a noção de gênio relacionado ao mundo artístico né e essa essa figura solitária que está num promontório no alto de uma montanha olhando uma paisagem coberta de neblina é uma figura tipicamente romântica esse é um quadro do Caspar David Friedrich pintor alemão, é, diga-se passagem, um dos preferidos de Adolf Hitler, é, o que, de certo modo, né, retrospectivamente, tem a dizer sobre o que tipo de apropriações o romantismo sofreu né, e como ele foi levado para várias direções. Né, mas essa figura solitária aí representa um pouco a, esse... Essa, esse esse avanço, não é? Avanço não seria a palavra? Essa, esse gesto é, intempestivo, romântico, não é? Que está muito presente no teatro romântico e que é, faz parte também desse contexto de produção que o Charles desenvolve no livro dele. Bom, depois de falar, voltando às vanguardas, depois de falar das vanguardas, e, portanto, uma ruptura que se dá na primeira metade do século XX, nós, o, o primeiro quadrinho aí é século XIX ainda, e depois a gente já está no começo do século XX, talvez algumas pessoas estranhem eu ter dado uma pulada nos realistas, né? nos Stanislavski, na, na, na construção do um teatro psicológico e tal, mas é porque eu pretendo falar disso tudo ainda em referência a construção do espetáculo burguês que o Charles descreve. Porque no livro dele ele vai falando sobre essa progressiva especialização, que eu mencionei ainda agora, dos, dos espectadores do teatro, uh, prefiro dizer, do espetáculo uh, do século XIX, da sociedade do espetáculo, esses espectadores vão cada vez ficando mais sofisticados, exigindo um tipo de abordagem que vai ser aquela justamente que, curiosamente, num país não tão centrado na Europa como a Rússia, o Stanislavski vai desenvolver é, e que vai legar ao século XX uma ideia de atuação é, no teatro, e depois disso vai ser levado para o cinema e para a televisão, que vai ser perene e contra a qual, de certa forma, já se rebela essa outra atuação que vocês estão vendo aí, do, do, das vanguardas, o que vai efetivamente produzir, ao final, uma ruptura que tem muito que ver com a palavra performance, quando ela é deslocada da descrição de um desempenho competente sobre, é, a partir de um, de um saber que você tem, que você consegue mostrar para os outros, ela vai ser deslocada para uma visão irônica disso. É justamente no contexto do espetáculo e antiespetáculo que eu estou mostrando que estou colocando aí, do Guy Debord, ou seja, nos anos 60, que vão aparecer o happening, depois a performance, e, portanto, vai haver uma espécie de tremor fundamental né, na, na lógica do espetáculo até então, primeiro pelo questionamento da noção de espetáculo, a partir de Guy Debord, quer dizer, ele, de certa forma, nos dizendo que o espetáculo foi assimilado à lógica do grande capital é a lógica do espetáculo, por um lado, e, portanto, do espectador passivo, e, por outro lado, vão começar a aparecer as práticas artísticas dentro e fora do teatro, buscando um espectador não passivo, né? um espectador não... não... É, é, não... não... É, submisso a uma informação que ele recebe simplesmente, mas o espectador que depois... É, é, vai ser chamado, vocês já estão vendo aí no último item, é, vai ser chamado por hans de espectador emancipado. Nesse último item, que é o pós-dramático, que eu vou chamar de crise definitiva do espetáculo, é, aí a gente já entra nas, nos questionamentos que ah, ah, hans Lehmann vai fazer a partir do seu grande mestre, Peter Zondes, que faz a todo a discussão sobre teatro moderno, né, a compreensão do teatro moderno, ele vai fazer o primeiro grande questionamento ao teatro moderno, né, numa perspectiva que poderia ser chamada de pós-moderna se não fosse, na verdade, a denominação que o próprio Lehmann propõe de pós-dramático. A tese do Lehmann é que é o drama, né, a estrutura do drama que está em crise né, nesse momento. É, eu não pretendo tanto falar aqui da questão de se... É uma, se há ou não há uma crise do drama, é um debate muito longo, é, é, é uma questão do teatro, provavelmente, mas, muito embora eu o tempo todo eu venha falando de teatro aqui, o meu interesse aqui é falar do espetáculo. Estou falando muito de teatro porque é das artes aquela que mais a gente não fala. Por exemplo, a gente não tem um costume que tem os americanos de se referir a uma exposição como espetáculos americanos muitas vezes chamam uma exposição de show aquilo que a gente usa aqui para designar um espetáculo musical né então é, a gente usa muito no Brasil o termo espetáculo quando você fala assim vou assistir um espetáculo o que, é que você pensa vou assistir uma peça de teatro né é, quando você fala que vai assistir a um espetáculo musical geralmente se você se você fala espetáculo musical as pessoas pensam que é um musical no teatro quando você fala show, aí é que você entende. Ah, eu vou assistir um show na concha acústica. Né? E aí é um show. Né? É, então, a gente tem esses, essas denominações do senso comum, mas que não são, ao contrário do que se pensa, inocentes. Elas têm um sentido. A minha, o meu interesse é justamente pensar esse sentido e tentar pensar o que, que nós vamos pensar sobre ações em presença daqui por diante no século XXI sobretudo agora. Né? Quer dizer, o interesse de toda essa pesquisa, agora voltando para a justificativa do problema, né? é pensar o que é essa história de ação para nós, civilização, a meu ver, da presença, né? no século XXI. Né? Já que nós estivemos, nós fomos atravessados como o mundo todo por essa suspensão da presença, não né? é? E, portanto, nós estamos numa situação é, em que é, não é mais é, possível pensarmos os termos, com, com os termos que pensávamos, todas essas categorias, presença, espetáculo, tudo, tudo isso está sendo remexido. E, evidentemente, que o remexer disso também nos coloca questões para nós, enquanto pessoas que produzimos mais... Do que, porque, assim, numa sociedade europeia, muitas vezes a ocasião de uma relação de presença se dá muito mediada por fatores sociais construídos de forma muito categórica. Né? Eu, eu explico isso de uma forma um pouco mais simples. Quando você vai assistir, por exemplo, uma ópera ou um concerto na Europa, isso é um ritual que tem regras próprias e que você, inclusive, percebe, quem não é acostumado a essas regras próprias, quando você vai assistir. Né? O tipo de relação que as pessoas têm com isso. É muito autoritário, é muito impositivo, é um tipo de ritual quase que tem laivos de religiosidade, né? é um, tem um certo grau de constrangimento, você, é muito bacana você ir ver uma orquestra na Filarmônica de Berlim, mas tem um ritual também para estar ali. E olha que a filarmônica é bem mais relaxada que outros lugares. né? Então, antigamente, isso era pior, né? você tinha um certo modo de vestir. É, eu posso exemplificar isso também de outra maneira, dizendo que até a época que é, Flávio de Carvalho entrou de saiote, blusa bufante, fazendo a experiência número 3, nos, nos cinemas do no centro da cidade de São Paulo, nessa época, os, os, as, os homens só podiam entrar no cinema de terno e gravata. Né? Então, toda época tem suas ritualizações, evidentemente, né? mas a gente é, construiu, nesse rincão do mundo chamado Brasil, algumas relações com isso que são de natureza um pouco diferente, e a gente tem, a meu ver, uma certa facilidade em criar outras situações de presença que não são aquelas costumeiramente presentes Desculpem o, o trocadilho infame, nas sociedades europeias. Né? Isso a gente constata instintivamente. Né? De modo que, é, sendo assim, é, e dito isso, eu quero passar para uma segunda, uma segunda parte do que eu quero falar aqui, que é pegar com vocês alguns conceitos. É, Sobre essa questão né, da, da, do espetáculo, é, buscar alguns desses conceitos em alguns lugares específicos. Então, eu estou aqui, por exemplo, com o é, dicionário de teatro do Patrícia Paviz. Eu peguei uma obra bem canônica. Dicionário do Teatro do Patrícia Paviz, está publicado pela Perspectiva. Como nós sabemos, é um, está sendo, foi renovado mais recentemente, eu tenho uma edição mais antiga mas é um dos guias para você entender, seria, em tese, um dos guias para você entender algumas dessas categorias. E aí, quando a gente vai é, buscar o termo é, espetáculo, a gente encontra umas coisas curiosas. Né? É, a gente vê, por exemplo, que ele define espetáculo de uma forma muito abrangente. Ele diz assim, é espetáculo tudo que se oferece ao olhar. Né? É, ele se resguarda da possibilidade de ser acusado, de, é, de se imaginar que ele é, é, teria uma simpatia pela ideia de uma forma específica de teatro. Então, ele diz, tudo que se oferece ao olhar é espetáculo. O espetáculo é a categoria universal sobre as espécies pela qual o mundo é visto. Isso é Roland Barthes, 1975, eu não fui ver, né, na bibliografia, mas é fácil verificar aqui que livro é esse que Roland Barthes é, é em que o Roland Barthes menciona isso. Curioso porque parece uma uma estratégia do próprio Pavice, né, pegar alguém que é contemporâneo do Guidebo, né? e que tem respeitabilidade no mundo é, intelectual, né? Está aqui. Vamos ver a data que eles. É, 1975. 1975 é o livro Roland Barthes por Roland Barthes, né? é, Roland Barthes então diria que o espetáculo é a categoria universal sobre as espécies pela qual o mundo é visto, né? Então, pelo menos a partir dessa citação aqui, que teria que ser vista no contexto, naturalmente, né? A uma tendência de todos os autores a, quando citar, deslocar também. Toda a citação, deslocamento também. Né? Mas, de qualquer forma, a dar crédito pelo que a gente está lendo aqui, o Roland Barthes entende que o espetáculo tem um grau de universalidade. Né? Esse termo genérico aplica-se à parte visível da peça. Aqui é que o, o, o Pavis começa a trair a sua reparei, eu falei, começa a atrair, e não a atrair, começa a atrair a o seu interesse em entender ou em justificar o termo espetáculo como denominação de teatro. Vejam só, esse termo genérico aplica-se à parte visível da peça, aí ele põe entre parênteses representação, a todas as formas de artes da representação, e aí ele põe, entre parênteses, dança, ópera, cinema, mímica, circo, etc. Então, o cinema também compareceria dentro dessa noção de espetáculo e a outras atividades que implicam a participação do público. Esportes, ritos, cultos, interações sociais. Em suma, a todas as... Agora é que vem um detalhe que eu quero chamar a atenção. Cultural performances das quais se ocupa a etnocenologia. Bom... E aí a gente tem um problema, porque ele, quando você percorre o resto do, do, do, do dicionário inteiro, muitas vezes ele se preocupa em falar disso, porque isso é um marco, né? Na, que, é um marco diferenciador, então ele se sente obrigado a dialogar com isso. Cultural performances são performances culturais que seriam, segundo ele, aquelas das quais se ocupa a etnocenologia. Eu acredito que a etnocenologia certamente se ocupa das performances culturais, mas os estudos da performance também. Como não é do interesse do Patrícia Pavis, como nós veremos mais adiante, né, substituir ou uh, se afastar da noção do espetáculo para entender um outro lugar possível para a performance ou para os estudos da performance, então ele tenta trazer tudo para dentro dessa concepção dele. Então, ele, é, reparem que ele cria uma equivalência para a aplicar, aplicação de espetáculo, para se designar peças, danças, óperas, cinema, mímica, etc. E, e diz que espetáculo é aquilo que outros chamarão de cultural performance. Quando você lê isso, aí você vai procurar. Bom, então tem algum momento em que ele vai falar de cultural performance. De fato... Aí ele abre vários tópicos, no um tópico quinto ele fala cultural performance. Falta a língua francesa, que é a língua que ele está escrevendo, e a portuguesa, aí é posto pelo tradutor, uma palavra para traduzir a noção muito genérica que ultrapassa em muito o teatro de performance, que às vezes é expressa, na falta de termo melhor, por espetáculo palavra que tende a designar toda a manifestação visual do sentido, espetáculo do mundo. Eu mesmo, muitas vezes, é, me referi a espetáculo como adjetivo, aquilo ali é espetacular, é um espetáculo aquilo que eu vi, era muito bacana, porque tem um sentido positivado. É, Para nós, a noção do espetáculo também tem aquilo que, os na língua inglesa, se usa o termo, para aquilo que na língua inglesa se, se designa pelo termo achievement, então, é, um, é uma coisa que você... É um, uma conquista, né? uma conquista de qualidade. Né? É, nós nos acostumamos tanto a essa relação entre espetáculo e conquista de qualidade que a gente vê sempre muito positivada. É curioso que uma, na esquerda brasileira que não desconhece o questionamento da sociedade de espetáculo de Gui Debord, haja, no entanto, o uso até hoje bastante natural do termo espetáculo, inclusive pelos próprios criadores. Né? Você vê todo mundo, outro dia eu estava vendo aí o Zé Celso falando, o espetáculo que nós apresentamos, É tá um termo de uso corrente. Né? Não houve no Brasil um questionamento, portanto, muito profundo desse termo, que, como nós estamos vendo aqui, é muito é, próximo da, da língua francesa, e é, evidentemente, isso significa que nós temos uma formação cultural que tem muito, uma influência muito forte do francês, e, de fato, hoje quase ninguém sabe disso, está desaparecendo essa percepção, mas no Brasil dos anos 20, 30, 40, todo mundo perceberia isso até mesmo quando eu entrei na faculdade, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, ainda se falava dessa tradição francesa no Brasil. A tradição francesa no Brasil foi inaugurada aqui de forma mais cabal e como política de Estado a partir da transferência do reino de Portugal para o Brasil no começo do século XIX, né? e que aí houve a tal famosa missão francesa né? que veio para cá, porque o modelo, efetivamente, já nesse momento, é o modelo francês. Né? E, e, portanto, nós nos acostumamos com isso. Era um, é um dado de curiosidade apenas para acrescentar esse meu argumento. Dizer a vocês que isso apareceu até na minissérie Um Só Coração, que aparecia lá o Santos Dumont. O Santos Dumont é um cara que viveu na França há muito tempo. E aí a, a construção do personagem, feita muito bem pelo... pelo pelo ator, cujo nome não vou lembrar agora, daqui a pouco eu lembro, mas a construção do personagem que ele faz para fazer o Santos Dumont, é um ator que eu até gosto bastante, é uma construção que em que ele valoriza esses cacuetes, como é, e aí, como nem todo mundo na novela aparece dessa forma, o personagem dele aparece o tempo todo entremeando palavras em francês. Na verdade, isso era hábito na aristocracia brasileira, e até mesmo, em certa burguesia brasileira, o hábito de falar palavras em francês no meio do que se falava. Isso revelava, na época, se entendia que isso era uma demonstração de, de erudição, enfim, de refinamento, melhor dizendo. E, é, e aí é, a gente tinha, portanto, na, na, na formação da própria burguesia brasileira e da aristocracia brasileira, houve essa, essa tendência, durante muito tempo, de considerar o francês como determinante de um certo refinamento cultural. E, e isso permaneceu, certamente, nas artes, né? de tal modo que, quando a gente lê um autor como Patrice Pavi, não à toa o autor que a gente sempre consulta quando se trata, que está consolidado aqui como, como um historiador do teatro e tudo mais, a gente está nas bibliografias aí, a gente vai encontrar esse tipo de formulação. Mas é engraçado que, antes disso, dois tópicos antes, ele vai falar das razões, ele abre um tópico para falar das razões da preferência do espetáculo. E aí o espetáculo está entre aspas, e, portanto, é razões da preferência dessa terminologia. Né? E ele vai dizer assim... O frequente emprego de espetáculo, principalmente no lugar de peça, não se explica somente por um fenômeno de moda, mas por razões mais profundas e reveladoras de nossa concepção atual da atividade teatral. E eu aí converjo com ele completamente. É, é, efetivamente, a nossa concepção, ou a concepção vigente, hegemônica, né, do que seria atividade teatral, está totalmente tomada por essa denominação. Tudo é significativo. Texto, cena e local do teatro e da sala. Entretanto, antes, ele não tinha falado somente de teatro. Para falar em termos de gêneros específicos, ele tinha falado de dança, ópera, cinema, mímica, circo, e ainda esportes, ritos, cultos e interações sociais. Nós somos uma sociedade de espetáculo, porque nós passamos, inclusive, pela experiência fascista que é da espetacularização da política, né? ou a estetização da política, como dizia Walter Benjamin, advertindo no famoso texto A Obra de Arte, na época da sua reprodutibilidade técnica, é, para o fato de que, a gente, ao invés de estetizar a política, a gente tinha que politizar a estética. Não é? Então, o fascismo estetizou a política de tal forma que a, as, a, as aparições públicas dos líderes fascistas se constituíam num grande espetáculo de massas. Né? Então, nesse grande espetáculo de massas, efetivamente tudo é significativo. Texto, cena, local, não necessariamente um teatro, né? é... mas ele aqui fala do teatro e da sala. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o Pavis trai o tempo todo, novamente, eu quero usar o verbo trair, ele trai a preferência que ele tem por apontar uma linha de continuidade entre a noção de espetáculo e a noção de teatro. E essa linha de continuidade entre uma coisa e outra é aquela que nós adotamos no senso comum. Então, todas as vezes que nós usamos no senso comum vou assistir a um espetáculo, querendo se referir a teatro, ou aquele espetáculo que eu fiz, ou que outros fizeram, a gente está é, é, repetindo esse tipo de raciocínio. O espetáculo não se isola mas numa arte cênica, ele invade a sala e a cidade, ultrapassa seu quadro. Na frase seguinte, ele se dá conta de que ele está limitando a sala, então, ele afirma categoricamente, tudo é significativo, texto, cena e local, do teatro e da sala. E na frase seguinte, ele diz, o espetáculo não se isola mais em uma área cênica, ele invade a sala e a cidade. Eu acho um mecanismo muito interessante. Ultrapassa seu quadro porque o quadro é uma palavra que está dicionarizada aqui também, é a palavra que tem um asterisco, que está dicionarizada por ele, e o quadro refere-se novamente ao quadro, obviamente, ao quadro cênico. Todos os meios são bons para a colocação em teatro. Voltou para o teatro. Discurso, atuação, recursos técnicos novos. Há quem diga que isso é aquilo que se chama teatralização. Ele também dicionariza essa palavra. O teatro abandona a sua exigência de forma para apoderar-se todos os meios de expressão que possam servir. Bom, todas as linguagens artísticas fazem isso. Né? Na verdade, isso é uma constatação do século XX, em que a maior parte das formas artísticas primeiro buscou a sua essencialidade, a sua suposta essencialidade, seu eidos, né? é, que é o primeiro esforço da, da, do pensamento moderno em arte, e depois... É, a, a busca justamente daquilo que é a fronteira. Não se procura, não se procura mais produzir uma ilusão mascarando-se os processos de sua fabricação. Claro, o Pavis não vai ser bobo de, ach, de querer fazer-nos crer que ele ainda acredita que nós estamos, já desde Brecht, nós não estamos é, trabalhando com uma ideia de ilusão, mas até com a ruptura dessa ilusão. Integra-se esse processo à representação, sublinhando o aspecto sensível e sensual do jogo teatral, sem preocupar-se com a significação. Então, ele dá aqui o espaço para as formas artísticas que não estão interessadas em dizer alguma coisa especificamente, não estão interessadas, portanto, no protocolo da representação realista, da tradição realista, então, ali não está uma cena acontecendo, uma cena imaginária que está acontecendo uma imitação diante dos meus olhos, mas ali está uma construção cênica que também visa a admiração dessa construção ao, ao o sensual do jogo teatral. Daí que o termo jogo teatral né, torna-se um termo bastante usado. Tem mais coisas que eu poderia falar aqui, depois eu vou voltar a essa, a essa questão, porque eu vou voltar... Quando eu falar, por exemplo, de drama, né, vou falar aqui da dramaturgia, da questão da dramaturgia. E agora é o carro de som. Vou falar da, da questão da dramaturgia. Quando eu estiver falando do pós-dramático, a gente volta a essa questão aqui, aos problemas da dramaturgia, como ele apresenta aqui. A gente ainda vai voltar à questão da etnocenologia também, né, mais adiante. A gente vai voltar à questão do happening, né? Eu estou vendo aqui algumas coisas que eu marquei, a questão da própria performance, o entendimento que ele faz de performance, é, e a, a questões como a do, do dos formatos teatrais que incluem é, o teatro de arena, né? Que ele descreve como sendo, é, em francês teatro en rond, em inglês theatre in the round. Arena Theater, Rundtheater hum, em alemão, Arena Bühne, também em alemão, ou teatro, em espanhol, teatro circular. Teatro no qual os espectadores são dispostos em torno da área de atuação, como no circo ou numa manifestação esportiva. Já usado na Idade Média para a representação dos mistérios, esse tipo de cenografia é novamente privilegiado no século XX não só para unificar a visão do público, mas, sobretudo, para fazer os espectadores comungarem na participação de um rito em que todos estão emocionalmente envolvidos. Eu acho exemplar o modo como o Pavice consegue misturar coisas que não são da mesma natureza dentro de um lugar só. Quer dizer, Vocês vejam que ele faz aquele processo de reconduzir tudo à noção principal de teatro. Né? Então, nesse, lendo esse, esse verbete, o leitor fica convencido de que tudo né, não passa mesmo de teatro. É, eu vou fazer um caminho diverso do, e, e que entra em conflito com essa ideia do, do Pavis, porque não acho suficiente dizer que só pelo formato redondo é que você tem alguma coisa semelhante àquilo que nós entendemos por teatro hoje. Né? Então, na verdade, ao fazer isso, ele passa por cima de uma série de diferenças muito fundamentais, né? e aí ele se safa também colocando o termo rito, né? que ajuda a construir uma certa homogeneidade dessa imagem. É, posto isso, eu queria dizer uma última coisa é, desse capítulo inicial, é, e que tem que ver com, já com aquilo que a gente vai falar aqui a partir do teatro grego, né? E também aí já entra como justificativa disso. Eu tô me baseando aqui, vou dar biografia dos dos textos que eu tô me baseando aqui hoje e que também vou usar daqui a 15 dias na próxima live sobre esse tema, que são os textos do Junito de Souza Brandão, que é um especialista que nós temos aqui no Brasil de teatro grego. Então, tem esses dois textos, Teatro Grego, Tragédia e Comédia, está editado pela editora Vozes. Um outro, que eu não sei que edição tem hoje, né? eu tenho uma edição antiga de 1980, que eu acho que é ele mesmo que fez, chamado Teatro Grego, Origem e Evolução, que parece que é a tese de do doutoramento dele. Né? E ele se baseia principalmente nesse cara aqui, que é, a, cuja reputação é de ser o grande autor, né, da, um autor austríaco, o grande autor do estudo sobre isso que se chama A Tragédia Grega. Né? Reparem que, no caso do Albin Lesky, ele chama o livro de, não do teatro grego, mas é de tragédia grega. Né? No caso do Junito, que usa muito ele, há sempre a presença do termo teatro grego. E aí tem uma curiosidade no livro do Junito que me leva à última observação que eu queria fazer aqui e que alguns de vocês já devem estar pensando pelo recorte que eu tenho feito aqui, como é possível a gente falar de teatro, né, a partir desse referencial exclusivamente ocidental, se porventura existirem outras formas teatrais, né? E aí a gente, quando abre o livro do Junito, de cara a gente encontra essa consideração, mas a gente encontra essa consideração do ponto de vista de alguém que quer encontrar o teatro naqueles lugares que não são os referenciados pela tradição grega. E aí eu noto que há um desdobramento daquilo que eu estou tentando apresentar para vocês como forma desconstruída, ou seja, como, usando essa estratégia derridiana né, que eu estou usando aqui, de Jacques Derrida. É, a desconstrução. É, da noção de espetáculo passa, a meu ver, necessariamente pelo entendimento de que talvez aquilo que uma certa tradição teatral ocidental forjada, a meu ver, a partir do século XIX, entende como sendo teatro, não pode não ser é, isso e pode ser uma outra coisa, né? e que tem que ver também, em grande medida, com a nossa, a nossa tendência né, no, no, no mundo ocidental ao etnocentrismo. Isto é, a nossa tendência a fazer com que tudo seja subsumido a uma visão ocidental, né, branca, né, burguesa, do que seriam os fenômenos artísticos. Se não vejamos, quando... É, o, o Junito começa o, o, o trabalho dele, ele começa colocando um capítulo chamado Teatro Apenas Litúrgico. É, por teatro apenas litúrgico, ele está, na verdade, referindo um conjunto de é, estratégias de participação coletiva que... Hum, é, com grande dificuldade, nós poderíamos denominar como cenas. Mas se a gente dissesse assim, são cenas, né? ainda assim, são cenas que teriam que ser entendidas como cenas litúrgicas. Então, no fundo, não são propriamente cenas, mas talvez sejam rituais. Mas como ritual, né? já pela própria tradição antropológica, inclusive desses estudos das performances culturais, ele pode ser lido como um drama, né? então, pela tradição do Victor Turner e tal, então, ritual é adequado. Né? Então, liturgia, cerimônia e ritual ficam quase sendo a mesma coisa, amalgamados em torno de uma ideia de um possível teatro primitivo. Portanto, o raciocínio que eu vou tentar demonstrar aqui que ele faz é um raciocínio que nos leva a pensar numa evolução até chegar a um teatro legítimo, que seria aquele teatro produzido na antiguidade grega, né, que já teria se tornado distante de uma prática litúrgica primitiva, o que nos convida a pensar, obviamente, que há práticas litúrgicas primitivas, portanto, as sociedades primitivas, então, a gente já chegou aonde eu, eu imagino que vocês estão me acompanhando, né? que seria a ideia né? de sociedades primitivas, que não evoluíram, que não têm formas artísticas evoluídas. Né? E aí estão os índios, estão as sociedades indígenas ao redor do planeta, né? uh, estão todas as formas populares de criação artística que não teriam esta nobreza, não né? da encenação ah, é, de origem ocidental, cujo ápice né, gerador estaria na Grécia. Sempre que se fala, eu, eu vou ler as palavras do próprio Junito, sempre que se fala em origem do teatro, vem-nos a memória eterna presença da Grécia. É verdade, o teatro nasceu na Élade, mas talvez não fosse de todo fora de propósito perguntar, que espécie de teatro nasceu na pátria de Eurípides, uma vez que Egito, Índia, China, Creta e a própria Grécia, para citar apenas as fontes principais, não sei quem determinou essa principalidade, mas enfim, possuíram também muitos séculos antes de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, a sua literatura dramática. É claro, com óculos do teatro, se você olhar em retrospecto em todas as civilizações, você vai acabar encontrando. Schäckner costuma dizer que é performance tudo aquilo que eu posso chamar de performance. É? Isso é uma... Eu, eu leio, sempre interpreto essa frase como uma frase irônica, porque, na realidade, todas as coisas podem ser as coisas que nós chamamos por esse nome. Por daí é que vem a minha tendência a usar sempre o que nós chamamos de teatro, o que nós chamamos de performance e tal. É, é, essa, a denominação ela traz consigo um olhar, um enquadramento, uma, um framing, né, que faz com que coisas que sejam próximas àquilo possam ser entendidas dentro dessa lógica. Vejam só como a coisa se desdobra adiante. Na página seguinte, ele vai dizer Na realidade, existe no mito um elemento dramático sempre que se pretende evocar, por meio de palavras e gestos, um acontecimento passado ou afastado nas passado, visando a reproduzi-lo e a reatualizá-lo. Isso não seria uma definição de dramático? Eu posso dizer que ele está dizendo aqui que dramático é, é... pretender evocar por meio de palavras e gestos um acontecimento passado, afastado no espaço, visando a reproduzir e reatualizá-lo. Todas as vezes que você tiver um pretendo, a pretensão de evocar por meio de palavras e gestos um acontecimento passado, afastado no espaço, visando a reproduzi-lo, reatualizá reatualizado você tem a situação do drama, o que nos põe numa situação tal que todos os momentos em que a gente estiver contando uma história, falando, conversando no boteco, qualquer coisa, a gente está fazendo dramaturgia, a gente está dramatizando. Né? Eu não estou querendo aqui discutir a, a fragilidade da proposta de drama dele, eu só estou querendo chamar a atenção para quais são os elementos que, com dificuldade, o autor tenta articular para poder justificar a sua premissa. Trata-se, porém, de uma ação ritual. Porém, aqui, é porque ele acredita que não é, não se trata de um drama, e sim de uma ação ritual. E aí ele vai dizer, de um rito com um elemento dramático. Mas isso ainda não é teatro nem espetáculo. Não é teatro e nem espetáculo, é rito. Então, a gente deduz, pelo que ele está dizendo, que existe uma gradação. Há um ainda não, que é o rito, depois é quase, que é teatro, e a plenitude é espetáculo. né? Não é, não é teatro nem é espetáculo. E eu estou dizendo isso pelo que vem a seguir. A ação ritual que se observa em alguns textos egípcios é apenas um rito. Né? O modificador diminui, é apenas. É tão somente. Não é exatamente aquilo que seria maior, que seria o teatro. É apenas um rito, uma liturgia em geral, cenas de mistério de caráter puramente religioso, como as que mencionam Heródoto e, e Plutarco, as quais, embora contenham rudimentos dramáticos, não podem, consoante Drioton, que é o autor que ele cita, que é o Etienne Drioton, ser consideradas teatro e nem tampouco ter dado origem ao teatro no Egito. Então, aquilo ali não tem direito de ser teatro, aquilo só pode ser liturgia ritual. Entretanto, a tragodia é um ritual. Né? Então, como é que fica isso? Continuando. É que, dado o caráter esotérico, porque, ou seja, é porque eles são religiosos, o propósito deles é religioso, né? e deles só poderia nascer um drama cerebral, aí o drama já é uma coisa cerebral, montado no invisível, porque fossem quais fossem os elementos representativos da literatura egípcia, que é muito difícil de saber, naturalmente, a tendência sempre foi tratá-los de maneira esotérica e simbólica o que, em hipótese alguma, poderia favorecer a eclosão de uma arte dramática. Por quê? Mas a tragédia não fez eclodir uma arte dramática? Por que não poderia? A ação ritual só era dramática na sua interpretação. Quer dizer, era parcialmente dramática. As pessoas faziam como se estivesse fazendo um teatro. Os gestos e o discurso encerravam apenas sim. Aí eu vou tirar isso de lado e vou pedir a vocês que imaginem, por exemplo, uma procissão de Corpus Christi, aquela mesmo que o Flávio de Carvalho botou um chapéu na cabeça e confrontou. né? Uma profissão de Corpus Christi é uma ação ritual, em que as pessoas fazem coisas seguindo uma determinada, se quisermos usar esse termo teatral, dramaturgia. Então, qual é a conclusão que a gente começa a perceber? É que os termos têm uma amplitude, uma possibilidade de uso que muitas vezes podem significar a própria discussão do termo. E é natural que isso aconteça, porque o termo não tem essa abrangência universal que se pretende. E naturalmente também a noção de teatro como nós a entendemos não existe em todas as civilizações como aqui se pretende, né? Então não vai ser teatro, talvez não por essa razão mas porque naquela civilização nem sequer se concebe a possibilidade daquilo ser pensado como teatro ou talvez até como arte, porque a gente sabe que a própria noção de arte em certas civilizações não faz sentido. Então, a coisa vira toda pelo avesso e a gente começa a perceber que há um esforço tremendo no sentido de trazer certas coisas que não são do terreno... Do teatro para o teatro, para que isto, e aí tem um outro propósito, para que isto seja empurrado para a categoria de espetáculo, repito, por outras razões que estão aqui ainda no texto que eu estou lendo. Vou mais adiante. Ele diz: o antigo Egito conheceu, pois, dois gêneros de manifestações dramáticas, desenvolvidas sobre planos diferentes, ele nega o dramático, mas ele aceita de certa forma. É muito ambíguo o discurso, né? irredutíveis um ao outro, a ação ritual e o drama religioso, distinguindo-se esse distinguindo último pelos objetivos, pelo espírito, pelas intenções e processos. No fundo, é aquela ideia de que é a arte aquilo que tem a intencionalidade de ser. Né? Era realmente um teatro que reproduzia ao vivo, com personagens, eu gostei do ao vivo, com personagens, gestos e palavras, os episódios que se desejavam evocar ou imaginar, e não uma sugestão por símbolos. Era um espetáculo não mistério. E aí ele faz uma outra distinção entre espetáculo e mistério. Existem os mistérios medievais que são arrolados como é, teatro medieval, mas ele nega aos mistérios, essa possibilidade de mistério egípcio, não é tão misterioso, talvez, como o mistério cristão. Desculpe a brincadeira, mas o que o está que se chamando a atenção aqui, o que eu estou tentando chamar a atenção aqui de vocês, é para o modo como é complicado para o teórico do teatro entender né Um conjunto de ações que desbordam e ao mesmo tempo parecem muito familiares. não é Por isso é que surgiu toda uma, uma outra tendência da etnociologia eu diria que faz parte que é essa de tentar entender essas coisas não por um viés daquilo que nós já conhecemos como teatro, mas por um viés mais amplo, né é, e, e daí porque, por exemplo, Richard Scheckner vai dizer, que ele está convencido, como ele disse anos atrás, em 2010, quando esteve aqui, que ele estava convencido de que o teatro era apenas uma ínfima parcela de um universo muito maior que ele chama de performance. Né? Mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Na, falando sobre o teatro hindu, isso ele falou sobre o teatro egípcio. Falando sobre o teatro hindu, ele diz na Índia, como na China, o teatro, ainda mais que no Egito, sempre foi um apêndice da religião. Na terra de Buda, a paternidade do gênero dramático era atribuída a Brahma, pois o criador do mundo, a instâncias dos deuses, acrescentou aos quatro Vedas da religião bramânica um quinto Veda consagrado ao teatro. Ele está chamando de teatro, né? não sabemos se isso é assim. O Natya Veda. É bem verdade que esta obra divina não foi comunicada aos homens, mas Bharata resumiu o Natya Veda numa espécie de enciclopédia em versos o Natya Sastra e assim os poetas mortais puderam compor dramas perfeitos. Brahma apenas, perdão, Bharata afirma, de resto, que para compor o Natyaveda Veda, Brahma apenas se deu ao trabalho de reunir elementos dispersos em suas obras anteriores. Do Rig, que é o Hig Veda, tomou a dança, do Shama, o canto, do Yajur, a mímica, e do Atarva, as paixões. Talvez a gente pudesse dizer, ao contrário do que ele está falando aqui, ou num outro caminho diferente dele, que é possível perceber esse caráter multidisciplinar de uma, de uma criação artística próxima ao que a gente chama de teatro. Em outras civilizações né, também existe essa tendência a se criar um lugar onde as várias linguagens compartilham seu espaço. Né? O grande tema do teatro hindu mais antigo foi o segundo. Se crê o mito do deus Krishna. Eu achei isso interessante o herói jovem, destemido, amado dos pastores e vencedores dos demônios. Vale, uma pesquisa, isso deixo como sugestão para quem tiver interesse, fazer uma pesquisa sobre Krishna. Né? É, lembrando que Krishna ficou muito popular entre os hippies nos anos 60, né? E Krishna talvez oferecesse uma visão alternativa de uma ação no tempo e no espaço diante de um determinado grupo de pessoas que assistem aquilo. Depois ele vai falar do teatro litúrgico grego, vai falar do teatro chinês, mas repete mais ou menos a mesma coisa. E aí, quando ele fala do teatro grego, ele diz que, lamentavelmente, nada se pode dizer de concreto acerca do teatro da ilha de Creta, apesar de Festo e Knossos nos terem negado dois edifícios teatrais que devem remontar, pelo menos, ao século XV a.C. Esses edifícios teatrais são, na verdade, não têm esse nome né, na língua grega, e são, na verdade, locais de ritual. É, mas é, não aqui, mais adiante, ele vai ter o cuidado de chamar a atenção a isso, disso. Né? Então, difícil dizer que sejam propriamente é, teatros, até porque a palavra teatro vem do teáton, que era apenas um dos lugares disso que ele está chamando de teatro. Então, é, esses teatros em pedra não devem ter sido construídos para simples reuniões ao ar livre. Ele não acredita na possibilidade que é hoje conhecida e é de fato real, de que esses lugares eram lugares de frequência constante das pessoas para reuniões ao ar livre, porque a ideia de ar livre da gente é muito diferente da ideia de ar livre dos gregos. Eu remeto vocês a uma coisa que é meio boba, mas, enfim, se vocês quiserem ver, tem aqui no YouTube uns... Um, os canais históricos que fazem reconstituições em computação gráfica, em 3D, da vida nas cidades antigas. Então, tem uns da vida em Atenas, já na época próxima ao nascimento de Cristo, ou seja, na decadência ateniense. E tem umas coisas muito curiosas, né? por exemplo, a dificuldade que em Atenas se tinha com os dejetos e o lixo. Então, o, o vídeo diz de uma forma muito interessante que Atenas era uma cidade que devia ser muito fedorenta. E uma das coisas que a gente observa é que há uma quantidade, até por causa do clima né, grego, há uma grande quantidade de espaços abertos, de espaços externos. Né? E, e essa coisa das vestes, né, as vestes que as pessoas usavam, elas tinham talvez esse componente que é muito importante do erotismo das vestes, né, que é importante até hoje para a moda, para vender e tudo isso, mas elas também tinham essa, esse sentido de estar em grupo, em sociedade. Aí a, a embriaguez produzida pela festa dionisíaca passava por você arrancar as vestes porque você, de, certa, de certo modo, rompia com aquele, aquela, aquele estado mediano em que as pessoas estavam quando estavam aquelas que podiam estar né, na sociedade livre, na ágora. Né? Tudo isso são coisas que... É, tem uma complexidade maior do que a própria noção de teatro, no sentido que nós conhecemos. Né? E não foram mesmo, Homero, e não foram mesmo, ele ainda afirma, simples reuniões ao ar livre, o Homero evoca em dois versos célebres o teatro de nossos em que ele diz é, a tradução que é oferecida, é muito interessante isso, de Homero diz assim, o ilustre coxo Hefesto constrói ainda uma praça, e é assim que ele é denominado sempre uma praça, né, o que a gente está chamando de teatro aqui, muito semelhante àquela que é outrora na vasta que nossa arte de Dédalo construiu para a de Ariadne de Belas Tranças. Essa praça é que depois vai ser é, ornada pela figura do ator, que é um termo latino, né, que tem a ver com actor, com actância, com atuar, né, e que, na verdade, na tragodia, segundo Alwin Lesk, é apenas uma parte... Da, do ritual, da tragédia do, do ritual que alguns consideram que é a festa do bode né? é, medieval o, perdão, medieval, medieval entrando aí na coisa para me oriçar a festa é, é, grega né? que tem que ver com um certo tipo de sociedade específica que é essa sociedade ateniense que resolveu né, os seus dilemas através dessa sofisticadíssima é, estratégia religiosa estética, que é a da tragodia, da tragédia. Mas isso a gente vai falar no nosso próximo encontro, aí eu já vou entrar diretamente nisso, a partir do Albin Lesk, e também continuando com Junito. Quero dizer em último, em, em, como uma última observação, que de modo algum, eu tenho, eu deixo respeito, eu considero, inclusive, que usar os autores, e discuti-los é uma forma de demonstrar o apreço que a gente tem por, ele, por eles, eu de modo algum desrespeito a visão desses autores, eu não estou aqui querendo dizer, ah, isso tudo é uma porcaria, uma bobagem, eles estavam errados e não é nada disso, não, eu estou fazendo um processo que é um processo de questionamento, eu acho importante fazer essa observação hoje em dia, num tempo que as pessoas estão nessa, nessa lógica da, do cancelamento dos outros e tal, né? eu estou tentando fazer um exercício que é científico, tá certo? Ou seja, a gente produz nas ciências humanas dessa forma, né? discutindo as ideias, contrapondo, né? apresentando argumentos e também é, correndo o risco de que esses argumentos também sejam refutados e eu sei perfeitamente que eu não sou dono da verdade nem nada eu estou tentando refutar outros argumentos e, e apresentar os meus argumentos, mas que também são refutáveis e ainda bem que são. Tá certo? Então, isso é uma discussão, não é um, nós não estamos afirmando nada em definitivo aqui, muito embora a gente pretenda aqui desenvolver uma tese que passa por é, oferecer a possibilidade de pensarmos artes ao vivo e abandonarmos uma noção clássica de espetáculo. Isso, efetivamente, eu estou tentando fazer aqui. Tá bom? É, ficamos aqui por enquanto hoje, agradeço a todos que assistiram, que estão assistindo, que já assistiram antes, que passaram por aqui, os que deram é, like nas, na, no, nas, na minha fala aqui, agradeço muito, e convido a vocês para, daqui a pouco, é, visitarem os, os que viram e os que chegaram agora e não conseguiram ver, visitarem essa live, vai estar lá no canal Arte ao Vivo, né, no YouTube, né, como todas as outras lives da playlist de Arte ao Vivo, e quando vocês visitarem lá, quem puder, se inscreva no canal, dá um, um like no, no, no, no, no, no vídeo, porque isso nos ajuda também, né? e clica na, nas, na, no sininho lá para receber as atualizações, porque toda vez que a gente manda, quem está inscrito recebe, todas as vezes que a gente manda uma, uma, um novo vídeo, a pessoa fica sabendo imediatamente. Né? Então, é... E, e quem quiser, como Carolina, saber mais sobre e. Gumbres, sobre essa questão da presença e outros ações, pode rolar a playlist para baixo e vai achar outras, outros comentários sobre isso. Né? E vai entender a lógica do que a gente está tentando fazer aqui com essa live de arte ao vivo. tá bom? Queria também convidar vocês para as próximas atrações. Tirei aqui de perto de mim, deixa eu pegar as próximas atrações aqui do canal, né? porque o canal Arte ao Vivo continua, né? segue, é, e nós teremos aqui, hoje, ainda é, na sexta-feira agora, nós vamos ter a live de São em Movimento com o um convidado meu amigo Mário Ramiro, e a gente vai falar sobre as, as art-bands, as, as, o art-rock, né? as bandas de artistas né? E a gente vai fazer, inclusive, duas lives sobre isso. Nós vamos prosseguir esse assunto. Né? É, e, e queria convidá-los também. É, na semana que vem, a gente tem na terça-feira, a cada 15 dias, tem também o um Monstruário, que é a, a live que eu comento, os medos e, e, e terrores da gente. Brinca um pouco com essa ideia né, nas artes. Depois é, nós teremos. No dia 24, na quinta-feira, a estreia de mais uma live, que é a história do rock através do cinema. Eu e a professora Francisca comentaremos aqui alguns filmes é, de rock na história do, do cinema e da música. E, as, na sexta-feira, às 5 horas, temos aquela live tradicional de estudos da performance. Tá? É, no, e no sábado, né, como, como também tá dentro da programação a cada 15 dias tem o sábado som teremos mais alguns clipes de coisas estranhas né de músicas músicos e músicas estranhas aí no sábado som da próxima semana tá certo então acompanhe a programação nossa aqui né é, deem uma olhada nas outras nos outros uh, playlists né tem muita coisa já no canal né e o que você gostar manda um recado dá um alô né, eu sempre respondo todos os comentários, tá certo? E, e, e vamos em frente. Tá bom? Um abraço a todos e até é, sexta-feira com o Sonho em Movimento. Tchau.